Já falámos aqui de taxa de juros e já foi aqui citado várias vezes o banqueiro que diz que as pessoas não devem ir jantar à sexta-feira à noite. O que ainda não foi dito é que esse mesmo banqueiro decidiu acabar com a oferta de taxa fixa no seu banco. Ou seja, precisamente quando as pessoas se querem abrigar dos, da subida da taxa variável, esse banco decidiu que a taxa fixa afinal não é interessante. Está o Governo a pensar, a legislar, ou a seguir a legislação que o Livro já apresentou nesta Casa, para que a taxa fixa passe a ser um serviço obrigatório por parte dos bancos, permitir às pessoas um abrigo nestes tempos difíceis? Muito obrigado.